Você sabe o que faz um técnico em logística? Sabia que o campo de atuação desse profissional é crescente e que nossa região oferece ótimas oportunidades de trabalho para ele? Pois bem, desde 2015, esse curso é oferecido gratuitamente pelo Campo Serra Talhada do IF Sertão PE. E no primeiro vídeo da nossa série Que Caminho Eu Devo Seguir? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desse profissional. Então vem comigo, porque nós temos muito o que aprender hoje. Para saber mais sobre o dia-a-dia -dia de um técnico em logística, nós viemos até essa empresa, localizada na região central de Serra Talhada, e vamos conhecer Bruna, que é aluna do IF Sertão e estagia aqui há pouco mais de um mês. Bruna, fala para a gente como é o seu trabalho aqui e como tem sido aliar tudo que você aprendeu no Instituto com o seu estágio. Para mim tem sido de grande importância porque basicamente tudo que aprendi em sala de aula eu estou aplicando aqui no estádio e aqui eu estou tendo a oportunidade de atuar em outros setores como na armazenagem, distribuição, controle de estoque e entre outros. Bom, e o que era que você diria para alguém que também tem vontade de fazer o curso de logística? Eu diria que é um curso bom, que está dando várias oportunidades aqui na nossa região e quem tiver interesse procure o IF Sertão porque vale a pena. O técnico em logística é um profissional habilitado para analisar e propor situações que garantam um eficiente desempenho em diversos pontos de uma organização, seja de caráter comercial, industrial ou de serviços. O estagiário hoje, quando ele vem do IF, né, a gente espera um suporte dele com relação a três áreas, que é na área da distribuição, na área da análise de frota e na área da análise de armazém. Né? Voltar para a área de distribuição, a gente espera um suporte hoje do estagiário, de forma que ele venha para agregar na rota, facilitando as entregas do motorista, como monitorando as entregas, todas as devoluções que podem ser efetuadas e também dando aquela força básica, passando os resultados para eles de imediato, quando eles estão na rota, com relação à jornada líquida deles, à produtividade deles na rota e qualquer devolução que venha a acontecer. Voltado para a área do armazém, o que a gente espera do estagiário é que ele possa diminuir hoje o centro de custo no armazém, que é o perdas e quebras. Ele vai ter toda uma gestão de qualidade, vai entender como é o processo da gestão de qualidade, a puxada da fábrica para cá, de toda a mercadoria que vem, e evitando assim possíveis prejuízos para a nossa companhia. Campo Serra Talhada oferece o curso de forma presencial nas modalidades ensino médio integrado e subsequente. Sua duração depende da modalidade escolhida. Enquanto o subsequente é realizado em um ano e seis meses, o integrado ao ensino médio possui duração de três anos. O perfil que nós ambicionamos formar é um perfil que seja dinâmico. Essa própria dinamicidade ela está presente nas disciplinas que os alunos vão ter contato durante o curso que é ofertado aqui no IF Sertão. Então ele vai ter contato com disciplinas tanto as básicas, né, como Sociologia do Trabalho, Português, Matemática Básica, Direito Empresarial, passando também pelas disciplinas próprias do mundo empresarial, ou seja, disciplinas como Fundamentos da Administração, Fundamentos de Marketing, Fundamentos da Logística, né, passando também por Gestão da Produção, também Administração de Materiais, de modo que o nosso egresso ele possa ter contato com toda a ideia da cadeia de suprimentos, passando pela Administração de Materiais, gestão de produção e, por fim, a distribuição. Então, o nosso egresso ele vai ser justamente né, apto a trabalhar nesses variados momentos da cadeia de suprimentos. Né? Então, é um perfil egresso bastante dinâmico. Né? Inclusive, esse egresso ele tem um campo de trabalho bastante interessante na cidade de sertalhada Nós temos aqui grandes empresas de logística, tal como a Tupan, que é uma empresa de varejo, mas lida muito com questões logísticas, em relação à prestação de produtos na gôndola, tratamento com o cliente, foco no cliente, passando também para grandes distribuidores, como a Jodib, e a própria Destaque, que pertence ao Grupo Pan. Sem esquecer que nós temos também a disponibilidade de um hub logístico em Salgueiro, que consiste em uma ótima oportunidade de trabalho para o nosso agresso. Por ser um profissional de perfil dinâmico, pode atuar em diversos setores de uma organização, como fábricas, portos, aeroportos, empresas de transporte, canais de distribuição, atacadistas e varejistas. Então é isso, pessoal. Os técnicos em logística estão envolvidos em todos os processos da cadeia de suprimentos. Cabem a eles o planejamento, controle e monitoramento de distribuição. Ou seja, é um profissional que precisa ter uma visão ampla de todo o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo da nossa série e no próximo nós iremos falar sobre o técnico em refrigeração e climatização. Até a próxima! Tchau!